O intuito da tecnologia é fazer essa sistematização da assistência técnica e facilitar, tanto para o técnico quanto para o produtor, essa comunicação de forma fácil, prática e muito confiante dos, dos dados que são trocados ali pelo aplicativo. Através do Manage Chat, o produtor ele consegue... Facilmente acessar os técnicos, tirar dúvidas e os técnicos facilmente fazer a coleta e a organização desses dados que vão para, uma, para um banco de dados onde são tratados e os... A empresa, as organizações têm acesso a esses dados num compilado de todas as informações de todos os produtores que são atendidos. Então é a tecnologia, a inovação para facilitar a assistência técnica e levar conhecimento e informações para o melhor desenvolvimento desses produtores.